Fala pessoal, beleza? Queremos dar uma ótima notícia para quem curte um samba de qualidade como a galera nota 10. É isso aí, estamos falando do samba democrático, que volta com tudo no dia 27, a partir das 7 horas, no Espaço do Sindicato, na Rua Francisco Paz, 316. E a volta do evento será com todo estilo, teremos show com o grupo Desejo e participação especial do Jorge Boca. Então galera, dia 27, a partir das 7 horas, vai ter samba, Venha e traga a sua família, para curtir o som de primeira e tomar aquela gelada. Lembrando que a entrada é gratuita. Samba Democrático, vem!